O Lotapar apresenta um loteamento que une o azul do mar ao verde da natureza. Bahia Formosa Park, localizado em uma das praias mais bonitas do Nordeste. O Bahia Formosa Park tem estrutura de lazer completa, com lotes a partir de 200 metros quadrados e parcelas a partir de R$ 489. Reais. Está perto da praia, sentir o verde ou viver uma aventura faz parte da sua natureza. Bahia Formosa Park. faça já sua reserva.